A sociedade vem moldando, pelo que eu entendi assim, vem moldando desde criança, vem tirando do da criança e depois do jovem um senso crítico, um senso de pensar sobre os assuntos, sobre as coisas que estão ao redor dela. E essa questão de colocar forte o ter, né? o ser vai ficando esquecido. Então, até quando é uma questão de amizade ou de valores, vai ser valores que possam acrescentar algo, e principalmente algo material, e financeiro, então, isso já vai construindo a sociedade onde vai deixando de lado o, é, as pessoas que menos têm, as pessoas que menos têm possibilidades de, de crescimento, as pessoas que estão à margem da sociedade. Aí, esse modo de ir criando a criança, de ir criando e é, educando os jovens, já vai contribuindo para a exclusão.